A gente quer reconhecer o papel do agricultor familiar para a conservação da Amazônia, então é uma, é uma forma de, de estímulo e reconhecimento do próprio trabalho que ele já faz. Com isso, né, intuitivamente, a gente acredita que comprando ativos da sociobiodiversidade, fazendo esse fomento da economia da floresta em pé, a gente mantém né a floresta e aí ajuda a conservá-la então esse projeto nos permite a quantificar e qualificar né o nosso modelo de negócio então o quanto né que atuando dessa forma a gente é um dos atores ali que fomenta e ajuda a conservação e também um, um quarto ponto muito importante para nós que foi a quebra de um paradigma quando a gente consegue viabilizar um projeto de PSA que reúne né, um número grande de propriedades espalhadas, né, que a gente chama que está numa área de mosaico, porque eles não estão todos concentrados numa área, mas a gente tem grandes bolsões de floresta dentro dessas áreas de produtores, a gente consegue mostrar que, que é possível se ter uma iniciativa como essa, né, onde a gente quebra esse, esse paradigma e vê que, numa viabilidade técnica e econômica, ela é viável. E é uma grande discussão que a gente tem, onde a gente via que grande parte desse público não estava inserido nesse tipo de, de iniciativa. É, o Porquê o RECA é o nosso grande case, é o nosso projeto piloto. Eles são é uma das primeiras cooperativas que a, que a Natura né, e, e iniciou, é, a relação para esse fornecimento de insumos e a gente tem um trabalho longo aí para além disso e eu gostaria de convidar o alex que é o diretor presidente da da, da recca para poder contar um pouco o que, que é a cooperativa para vocês assim o Reca ele surgiu com a, da, na verdade foi uma necessidade extrema das famílias permanecer aqui na região né então como todo o projeto ele foi construído em cima de uma necessidade de discutir uma, uma, uma alternativa diferente para se produzir na, nessa região amazônica tão difícil até hoje, então, por toda parte logística. Então, os produtores é, apostaram e Deus deu, é um sonho que, é um projeto, na verdade, que está dando certo, né? ele não deu certo, ele continua dando certo, foi trabalhar com culturas nativas da região amazônica. No início foi apostado mais forte na Cuaçu, na Castanha, na Cucunha. E logo em seguida, anos depois, já foi diversificado bem mais. Hoje o RECA tem uma diversidade enorme de, de, de plantas frutíferas e florestais. Cada associado, hoje, ele escolhe o modelo que ele, que ele quer plantar. Né? Ele faz o consórcio de plantas que ele avalia ser melhor para ele na, na propriedade dele, no, na, na linha do estado adicional que ele mora. Então o RECA foi isso, ele, como eu falei, está dando certo até hoje, muito porque também é, o RECA teve grandes parceiros né, do, né, nessa caminhada toda. E uma parceria forte que o RECA construiu foi com a Natura, a partir de 2001, quando começou a trabalhar a questão da manteiga de cupuaçu. E hoje a gente trabalha. o último resultado bom que teve foi o projeto Carbon, né, que a gente já recebeu o primeiro pagamento né, desse do projeto. E trabalha já hoje também a castanha, Andiroba e, Andiroba e quer trabalhar os produtos. A gente está sempre em conversação com os diretores, aí pra gente, nós queremos mais pro produtos para oferecer para a Natura. Então, é, é, acho que falar rapidamente do REC seria isso. Né, são, é, da, da imigração que teve, acho que um, um dos pontos fortes que o REC tem hoje, um, o ponto mais forte, na verdade, pela na minha avaliação, é a organização social, né, que abre de tudo muito porque vieram muitos produtores imigrantes da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que trazem aqui para a região e juntam os conhecimentos com, com a comunidade tradicional, o pessoal seringueiro que já tinha aqui já há muitos anos. Então, aprenderam, fizeram uma bagagem muito grande de, de como explorar, de como, de como trabalhar com, com, com pequenas lavouras, e juntando aqui com o conhecimento local, a gente descobriu que SAF é a melhor forma de trabalhar na né? região tão quente como a Amazônia, né? Trabalhar com a frutífera, com o açaí é o carro-chefe do RECA hoje. Vai trabalhar com a castanha, com a andiroba, com a copaíba, uma infinidade de essências florestais que pode fazer, além da cobertura, sombrear o ambiente, manter um ambiente melhor para trabalhar. Também a oportunidade de gerar, é, agregar, agregar renda, né? ter uma renda diversificada. Isso que o, é o primou desde do início, e a gente continua repassando isso para os cooperados, que é a diversificação é base de tudo, é diversificar a produção, uma pequena área, é que vai garantir que ele tenha realmente a sustentabilidade das pequenas propriedades. A, mesma, a Amazônia é diferente da região sul, né? se comparar o tamanho, quem tem aqui 100 hectares, que é o tamanho médio, praticamente um fazendeiro, praticamente parte para outras realidades de aplicação de tecnologia, é, é, logística dos grandes mercados, a gente ainda sofre bastante com isso. Né? Então, a cooperativa RECA, ela fica ali no distrito de Nova Califórnia, né? ela é distrito de Porto Velho, apesar de geograficamente ela estar mais perto de Rio Branco. E ela fica no que a gente chama de uma região de tríplice fronteira, né? Que fica entre os estados do Acre, Rondônia e Amazonas. E aí eles têm cerca de 200 cooperados, e aí essa é um pouco da distribuição, né? Então, quando a gente olha aqui na tela e vê esses quadradinhos amarelos, é um pouco de onde as propriedades dos cooperados do REC que fazem parte dessa iniciativa estão localizados. E aí para a gente poder entrar mais a fundo na iniciativa, do que é o projeto e como ele funciona e no guia, a gente vai apresentar um vídeo curtinho que mostra um pouco dessa realidade de lá e as pessoas envolvidas na iniciativa. A gente está aqui no município de Nova Califórnia, e é uma região que no, nos últimos anos vem seguindo com uma economia principalmente voltada para a pecuária e para o setor madeireiro. E dentro desse, desse contexto existe a cooperativa RECA fazendo todo o fomento à agricultura familiar. nossa economia aqui é fundamentalmente, como quase em toda a Rondônia e a Amazônia, é pecuária de corte. O projeto RECA tem uma proposta diferente, meio que na contramão desse, desse viés. Né? Nossa proposta é produtiva. É, dentro dos sistemas agroflorestais é possível produzir muita coisa. RECA é porque reflorestamento, né? Reflorestamento econômico consociado e adensado porque ah, os mais velhos, já é uma floresta, é uma nova floresta. Então Os produtores viram que na região tinha que trabalhar com culturas nativas da região amazônica. Né? Aqui as áreas não são muito grandes, normalmente são lotes de 50 a 100 hectares, então não tem como você fazer grandes extensões de agricultura. Então o ele reúne todos esses conceitos. Né? Uma pequena área pode ter uma diversidade de produção, diversidade de espécies, né? Porque o gado, ele é bom, mas precisa muita área, muita terra para pouca renda. Aqui na região a gente vê muito uma questão de áreas de mosaico. A gente olha algumas áreas realmente convertidas para pasto e a gente vê né, grandes bolsões de áreas verdes que são mantidas por esses produtores. Aqui eu planto o cupuaçu, a castanha, a pupunha, castanha, patuá, né andiroba, também a gente coleta nessa área aqui. Aí tem árvores mogno, tem piti, tem quariquari, tem teca. Em 2000, a Natura tomou uma importante decisão, começar a trazer ativos da sociobiodiversidade em suas formulações e o RECA foi uma das primeiras cooperativas onde a gente iniciou esse trabalho. Foi então, que junto ao programa de compensação, a gente uniu o trabalho todo que a gente faz com fornecimento de cadeias e desenvolvimento territorial. Então o projeto tem como premissa que o comportamento do desmatamento nas áreas produtivas ela é menor comparado com as propriedades ao redor. E a gente quantifica essa área conservada e eles ganham por performance em cima da, da conservação. É uma forma de valorizar o, o nosso trabalho, o trabalho do, do pequeno agricultor. E, e ao total participam 109 famílias. É um apoio muito grande para o produtor, que além de ter o recurso individual, ele tenta, tenta, foi criado também um fundo. Né? Novas construções de usinas, novos projetos para implantação de SAFs então, novas oportunidades de crescimento. É uma iniciativa onde todos saem ganhando. Eu acho que a, a Natura consegue potencializar e orquestrar suas ações aqui nesse território. O produtor ele é reconhecido pela forma que desenvolve o seu trabalho. E a Amazônia, que mantém-se em pé. Gente! O vídeo foi bem ilustrativo, a gente vai entrar agora é, em um componente é, um pouco mais técnico de como é que foi elaborado esse projeto de pagamento por serviços ambientais é, nos lotes né, cooperados do RECA. Antes de começar, é, gostaria de me apresentar. É, eu sou Pedro Soares, eu sou o gerente do programa de mudanças climáticas em REDE do IDESAN. O IDESAN é uma ONG baseada em Manaus, e a gente participou como parceiro técnico do projeto de carbono do RECA, aí atendendo a demanda da Natura e do próprio RECA, como bem explicado pela Thalia e pelo vídeo. Então, aqui a proposta é apresentar a lógica do projeto, o vídeo já deu essa primeira visão de que basicamente é um projeto que visa reconhecer o papel dos produtores cooperados do RECA em conservar as florestas dentro dos seus lotes. E a conservação das florestas ela só ocorre porque essa rede de cooperados, junto com toda uma indústria de beneficiamento de produtos oriundos da biodiversidade, oriundos da floresta, permitiram o desenvolvimento de uma economia local, uma economia de base florestal e que, em decorrência disso, mantém a floresta em pé. Então, basicamente, é um projeto que busca monitorar o desmatamento evitado pelos produtores cooperados do RECA a partir desse modelo econômico de base florestal e de base sustentável. A partir do momento que os produtores conservam florestas, eles se tornam agentes da conservação e provedores de serviços ambientais. A partir do momento que eles mantêm o estoque de carbono nas suas propriedades e não seguem o mesmo modelo de uso e ocupação da terra que é observado em todo o entorno, fora dos limites dos lotes participantes do projeto. Então, ele vem exatamente para recompensar aqueles que conservam a, a, a, as florestas. E para desenvolver esse projeto, que ele tem um, um grau de pioneirismo e inovação muito alto, nós tivemos que desenvolver um guia metodológico próprio. Esse guia foi desenvolvido pelo IDESAM e pela Natura e ele vem exatamente com a proposta de, de apresentar e avaliar projetos de pagamento por serviços ambientais né, como origem o carbono florestal, em pequenas propriedades e comunidades da Amazônia. O guia ele é público, ele está disponível, é, todos receberam por e-mail, e quem não recebeu, a gente pode colocar aqui no chat ou enviar é, posteriormente o link, mas é um link que está disponível, e o objetivo dele, principal, é criar um passo a passo simplificado para desenvolvimento de projetos de desmatamento evitado e de pagamento por serviços ambientais em áreas de pequenos agricultores, né, que estejam contribuindo ou incentivando a conservação de florestas em propriedades rurais. É, então aqui é uma uma, uma figura do índice sumário do guia. Então dá para ver que o, o documento ele é estruturado em dois capítulos, sendo o primeiro capítulo ah, o apoio para definição de elementos-chave né, no desenvolvimento de projetos de, de PSA, que aí passa por definição do scope e tipo do projeto, definir a localização e o contexto no qual o projeto está inserido, identificar os agentes, os beneficiários do projeto, aqueles que estão provendo serviços ambientais, definição de objetivos do projeto, definição de modelos de governança, que é um componente-chave em qualquer projeto que esteja relacionado com empresas e comunidades, a governança ela tem que estar muito bem é, estruturada para que o projeto tenha sucesso. E aí, todos os aspectos de tempo de duração do projeto, compreender os agentes e vetores de desmatamento, definir um plano de atividades, fazer a sua análise simplificada de adicionalidade, e por aí vai. Então, esse primeiro capítulo é basicamente um guia para que outras iniciativas que queiram desenvolver um projeto de pagamento por serviços ambientais, consiga utilizar esse material como um norteador para o desenho das atividades e para o desenho de um projeto que tenha aderência, né, que faça sentido para aquela região específica. E o segundo capítulo entra num aspecto metodológico de contabilidade das reduções de emissões ou do desmatamento evitado numa determinada região, então o guia busca trazer alguns elementos, né, algum alguns subsídios para que outros desenvolvedores do projeto consigam estruturar um cenário de referência do projeto, calcular taxas históricas de desmatamento, estabelecer os estoques de carbono que serão monitorados como é que vai evitar é, possíveis vazamentos, definição de reserva técnica, então o guia é um passo a passo é, para que essa iniciativa do RECA, que é um piloto de bastante sucesso, consiga ser replicada para outras regiões, ampliando a, a, a relação entre empresas que tenham cadeia, cadeias de fornecimento Relacionados com a floresta amazônica, com produtos não madeireiros e comunidades locais e rede de produtores, cooperativas que estão, de fato, contribuindo lá na ponta para a conservação das florestas. Eu destaco aqui um anexo muito importante, que é o anexo 1 do guia, que são os elementos para um processo de consentimento livre, prévio e informado. Essa é uma das principais etapas no desenvolvimento de um projeto de pagamento por serviços ambientais, foi desenvolvido no RECA de uma forma bastante robusta e bastante detalhada, que é o momento onde serão discutidos quais são os objetivos do projeto, quais são as regras do projeto, quais são os direitos e deveres da empresa, dos parceiros técnicos e dos produtores, dos agricultores que... É, vão fazer parte dessa iniciativa para que não tenha nenhum desentendimento para que o projeto acabe não atendendo as expectativas. É um processo participativo de extrema relevância para ter os objetivos atendidos e a conservação florestal e aí uma produção com uma proposta de sustentabilidade cada vez mais intrínseca, tanto nas empresas quanto nas suas cadeias de fornecimento. Então, ao aplicar o guia metodológico para o caso do REC, nós conseguimos definir uma linha de ação para esse projeto e um desenho do projeto de carbono do REC. Basicamente, é um projeto que começou no ano de 2013, ele vai ter 25 anos de duração, são 126 propriedades rurais participando do projeto, que somam uma área de quase 5 mil hectares de florestas nativas, que estão provendo serviços ambientais, estão sendo monitoradas em termos de desmatamento evitado e geração dos ativos ambientais, dos serviços ambientais é, que aí compõem o portfólio do programa da Natura Carbono Neutro. Além das áreas de floresta nativas, isso foi feito um mapeamento bastante detalhado de áreas produtivas. Como nós falamos, esse projeto ele faz sentido a partir do momento que ele reconhece as atividades econômicas desenvolvidas naquela região como um grande motivo para a conservação de florestas. A partir do momento que tem uma economia baseada na agrofloresta, em plantios e extrativismo, foi possível manter um uso da terra dentro dos lotes, que é um contraponto ao uso da terra fora é, dos lotes que participam do REC. Então essas áreas produtivas somam é, 733 hectares. O projeto ele pretende evitar com que 392 hectares sejam desmatados entre 2013 e 2020, evitando assim uma, uma emissão de 217 mil toneladas de carbono, isso é que o projeto pretende evitar até 2020 e entre 2013 e 2015 já foi feito um primeiro monitoramento, onde o projeto verificou e reportou uma redução do desmatamento de 166 hectares, o que equivale a uma emissão evitada de 92 mil toneladas, é uma grande conquista do projeto e permitiu já partir para uma segunda linha de distribuição de benefícios que a gente vai tratar um pouco mais adiante. Então acho que a proposta tanto do guia metodológico quanto da, da aplicação do guia no, no RECA É manter aí uma ferramenta simplificada, né, de baixo custo de aplicação E que seja de fato replicável em diferentes regiões Ela foi aplicada no RECA como piloto, diversas lições aprendidas é, nesse processo Mas o guia de fato ele pode ser utilizado em outras regiões de uma forma bastante simplificada e aí, quais foram as principais etapas né, que a gente teve que, que seguir para a estruturação do guia que culminou no projeto de carbono do RECA? É, eu acho que a primeira etapa que vale a pena falar é para a estruturação do guia metodológico foi feita uma ampla é, revisão de outras metodologias que já existem para desenvolvimento de projetos de RED, projetos de carbono florestal, em padrões de certificação é, é, tradicionais, como o VCS, por exemplo, e também em programas de floresta, por exemplo, do Banco Mundial. Nós fizemos uma ampla revisão e a, essa revisão apontou uma lacuna de metodologias convencionais, uma vez que elas não se aplicam plenamente em regiões de pequenos agricultores, né, onde a escala é bastante inferior à é, é, escala exigida para Implementação de metodologias convencionais e aí surgiu a demanda para criar este guia específico, que ele vem ocupar esta lacuna e permitir com que pequenos agricultores também participem de programas de serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais. O guia é metodológico Ele passou por um comitê de revisores, esse comitê de revisores ele foi formado exatamente para dar maior robustez, permitir ou possibilitar um olhar externo, né, recomendações de, de, de um grupo de, de experts no tema de desmatamento evitado, crédito de carbono, contabilidade e monitoramento, e permitiu então a gente publicar esse guia que, que pode ser replicado em diferentes regiões. De qualquer maneira, esse guia é um documento é, orgânico, é um documento vivo. Conforme ele for sendo aplicado em diferentes regiões, provavelmente surgem ressalvas, surgem demandas. E a gente está totalmente aberto para ouvir é, resultados da aplicação deste guia em outras regiões. A gente prevê, inclusive, um momento de revisão e consulta detalhada do guia aí para o começo de 2019. É, este prazo é exatamente para a gente dar tempo para que outras empresas ou outras iniciativas apliquem o guia e tragam demandas que a gente possa incorporar e lançar uma versão atualizada. É uma versão 2.0 do Gui. É, para o RECA, qual que foi é, a, as principais etapas? Né? A, a, quando A partir do momento que a gente define o escopo do projeto, define as atividades, e tem um, um, um acordo entre o grupo de produtores e a empresa sobre como é que esse projeto deve funcionar, é, a gente parte para uma etapa que aí não tem muitos atalhos. É realmente entender a realidade local, tem que entender qual que é a dinâmica de uso da terra de cada propriedade que quer fazer parte do projeto, e é isso que a gente quer mostrar aqui nessa imagem. Aqui nós temos os lotes participantes do projeto do carbono em amarelo, e em verde as áreas produtivas, né as áreas que a gente comentou de sistema agroflorestal que permite uma geração de renda para os produtores é, é, sem levar a novos desmatamentos Então, neste ponto, não tem muitos atalhos, é preciso entender de fato e propor atividades do projeto que tenham aderência e façam sentido para cada região. Então, isso foi feito para 126 propriedades que fazem parte do projeto, o monitoramento dos limites de cada lote rural, cada propriedade rural e também de cada área produtiva. E assim a gente conseguiu gerar um perfil de cada produtor, né? gerar uma dinâmica e uma, uma demanda que difere de um produtor para outro, em termos de área produtiva, em termos de espécie que é produzida, em termos de distância da usina de beneficiamento. Isso tem que ser considerado e é uma etapa chave em qualquer projeto de pagamento de serviços ambientais que queira de fato promover um benefício para os produtores, aí benefícios voltados à melhoria da produção, aumento ou incremento na renda obtida por área produtiva, sempre com o objetivo maior de conservar as florestas e, e manter a provisão de serviços ambientais. Então, no projeto de carbono-reca, nós criamos esse perfil para todos os produtores. Temos aqui um, um, uma figura que mostra os produtores, a área dos seus lotes, a área de floresta e aqui um exemplo de um produtor do projeto de carbono-reca, onde nós temos a área do lote, a área de floresta e o perfil produtivo, ou seja, qual que é a idade o um intervalo de idade com que foi implantado cada sistema agroflorestal porque esse é um componente muito importante para gente gerar o um modelo de distribuição de benefício do projeto no caso o modelo de distribuição de benefício ele está estruturado em dois elementos um individual e um coletivo e aqui eu gostaria de voltar a palavra para Talia para que ela possa em maior detalhes explicar o modelo de distribuição de benefícios com base em todo o mapeamento e todo o entendimento que foi feito, o uso da terra e das práticas produtivas de cada produtor. Então Thalia, por favor, pode seguir em frente. Obrigada Pedro. É, a ideia né, é um projeto, apesar da gente estar falando né, de 126 propriedades, é, a ideia do projeto é sempre no coletivo, a gente sempre olha né, a, a performance e o sucesso da conservação no coletivo E esse coletivo sim, é feito pelas partes Então a ideia, como que se segue? Né? A gente soma toda a área de floresta e aí em cima disso a gente faz o monitoramento do todo E o pagamento do serviço ambiental ele é feito no todo né? então o bolo gerado por esse pagamento ele é um bolo grande. E aí, dentro das oficinas, né, do processo de consentimento, a gente entendeu como ia ser feito esse pagamento, como que a gente iria repartir o benefício decorrente do, do projeto. E ficou definido que esse pagamento ele ocorreria de duas formas: uma forma que é individual, ou seja, que olha, né, para a propriedade de cada um e o quanto que ele tem, e aí os critérios de escolha foram o pagamento da área de floresta, ou seja, o quanto de floresta eu tenho nessa área, e também o quanto de SAF que ele tem, e aí o critério de corte foi a partir de 10 anos. E aí o porquê né não é a gente entendeu o critério do, de corte de 10 anos? As áreas que a gente monitora e que realmente geram as reduções de emissão que são transacionados com a Natura para compensar suas emissões, são as áreas de floresta. E a princípio a gente tinha pensado simplesmente em áreas de floresta. é o porquê que o consentimento só importante, né? Foi nessas oficinas que veio a discussão de que sim, as áreas de floresta é por onde eles estão recebendo o pagamento pelo serviço ambiental prestado mas que se não fossem as áreas produtivas de SAF, provavelmente essas áreas não estariam em pé. Então, que de alguma forma, que apesar né, da gente não estar tá fazendo a contabilidade aí do carbono nas áreas de SAF, era um elemento importante, deve ser reconhecida no projeto, e foi onde que eles entraram como elemento de pagamento. E aí a outra parte, que é 50% né, do que é, é pago, devido ao serviço ambiental, eles decidiram que vai para um fundo coletivo, onde fica na gestão né, da, da, da, da, da associação, ali dos seus diretores como conta, mas as tomadas de decisão de uso, elas são coletivas pelos participantes decididos em assembleias. Né? Então, quando eu olho que em 2013 houve um pagamento de R$ 56,00 por hectare de de floresta ou áreas de safra a partir de 10 anos foi em cima daqueles mapeamentos que o pedro mostrou anteriormente onde a gente consegue calcular propriedade por propriedade o quanto que cada um está ganhando entendendo que quando eu ganho 56 reais significa que outros 56 reais estão sendo depositados no fundo para ação coletiva o que não me trouxe em 2013 né um montante total pago da natura para o projeto e seus participantes, na casa dos 570 mil. reais. É, e a gente vai olhando esses números, né, quando a gente observa 2013, 2014, 2015, o valor pago por hectare, a gente está percebendo que tem uma mudança. E aí o que é importante a gente, para entender o porquê tem essa mudança, é o seguinte, o valor pago por tonelada, né, que chega... É, ali na ponta, ele é, ele é fixo, né? O que fez mudar esses valores foram as performance, porque se o, se o projeto, quanto mais ele segurou o desmatamento, maior foi a redução de emissão e com isso maior o recurso, ou seja, o meu bolo é maior. Então, quando eu divido a fatia desses, desse bolo para fazer o pagamento, eu tenho uma fatia mais grossa, né? Quando, por exemplo, em 2014, que foi um ano onde a gente verificou que teve um desmatamento maior, ou seja, uma conservação menor, o bolo gerado ele é menor. E aí, quando você divide a fatia desses bolos, você acaba também diminuindo o tamanho delas. Então, essa é a explicação do porquê tem anos que se paga mais e se paga menos. Então, assim, o valor acordado por tonelada... Ele, ele é o mesmo né, de todos os anos, a variação é decorrente dessa própria performance E aí, você pode passar para outro slide, Pedro, por favor? E aqui é, a gente faz um pouco essa correlação né? Então, por exemplo, aqui quando a gente, isso, no slide anterior, a gente mostrou o valor pago por hectare. Aqui é um pagamento de mediana por propriedade, né, entre os períodos de 2013 e 2015. Então, ele reflete isso. Em 2013, a gente verificou que houve um desmatamento evitado, ou seja, uma conservação de 65 hectares. E aí, o pagamento médio por propriedade que aí cada um recebe de acordo com a sua área de floresta ou de SAFs a partir de 10 anos, foi aí quase na casa dos 2 mil reais. Quando a gente olha em 2014, que foi um ano mais crítico, onde teve uma conservação, um desmatamento evitado menor comparado a 2013 e 2015, que foi de 27 hectares, a gente teve um pagamento menor né, no valor por hectare, o que gerou... Né, uma média de pagamento menor aí Um pouco abaixo dos mil reais E 2005 Que foi o ano que o 2015, desculpa, que o projeto mais é, Performou Onde ele teve aí uma conservação né, De 73 hectares E gerou isso uma renda média Por produtor é, Um pouco acima da casa dos dois mil E aí é um número público Que a gente tem no nosso relatório anual é, No RECA ah, em 2017, só para a gente ter um balizador do quanto que isso incrementa de renda, é, em 2017 o, o fornecimento para a Natura gerou por família na casa dos 2.900 reais. E aí por que, que isso é importante? É, quando a gente olha esse outro slide, a gente faz um recorte da ação da Natura junto a essa cadeia de abastecimento. Então, a gente hoje, olhando naquele olhar integrado que eu falei inicialmente, da gente realmente é, trazer de uma forma mais holística nossas ações, a gente está pautado, nessa, junto ao RECA, em três ações. Uma, que é a grande principal e é o de onde decorrem as outras duas atividades, que é a compra de insumos. Né, o quanto que a gente compra de óleos e manteigas da sócia biodiversidade? sendo que o RECA é o nosso principal fornecedor de cupuaçu, de óleo de andiroba, açaí e castanha são os principais produtos aí que o RECA faz a vente para a natura. Quando a gente tem a compra de insumos, é, o, o isso de alguma forma ela fica assim como parte para a administração da cooperativa, mas o pagamento também é feito por produtores, né? como qualquer relação, de acordo com o tanto que cada produtor entrega, é produzido, existe um preço estabelecido e é repassado isso para o produtor. Aqui está mais ou menos a proporção do montante que a Natura coloca versus todas as outras. Decorrente da questão da compra de insumos, existe uma outra coisa que é a questão de repartição de benefício, que ela é independente do projeto de PSA. Isso é algo que se faz, a gente segue uma legislação, então isso é lei, né, onde as empresas que usam nos seus produtos finais é, pro, é, é, matérias-primas com origem da sociodiversidade, é feito um pagamento por a gente ter acessado esse conhecimento ali. Então o RECA, ele também, a gente tem um contrato com eles para essa repartição de benefício. Né, que ela só ocorre devido à compra desse insumo. E aí vem o terceiro pilar, que é o pagamento de serviços ambientais, que é essa barrinha cinza, onde a gente faz o reconhecimento né, do papel do produtor para a conservação e faz esse pagamento também integrando a nossa estratégia de ser uma empresa carbono neutro. Então, a gente olha né, no percentual, olhando a o que cada um desses componentes contribui, mas entendendo que para gente o que vale ao todo é a somatória, né? E isso que é que é importante. E aí a questão do repartição de benefício, ele vai para um fundo, né? Então ele é ele é um recurso coletivo onde eles tomam a decisão de como fazer isso e obrigatoriamente tem que estar voltado para ações de conservação daquele daquela espécie que a gente está acessando e o pagamento por serviços ambientais ele faz ele trabalha esses dois viés né parte do pagamento que chega para o produtor e parte que vai para o fundo onde ele toma então a gente entende que a somatória dessas ações é o é o grande objetivo né? é onde a gente acredita que consegue trazer mais, mais impacto onde ajuda com a cooperativa para além da compra de insumos mas na sua estruturação capacitação e demais atividades pode passar Pedro e aí o, o que a gente traz é que isso gera grandes aprendizados para a gente assim é um processo totalmente inovador a Natura é uma empresa de cosméticos mas que de acordo né? O, com as suas escolhas institucionais, seu modelo de negócio acaba tendo, buscando fazer de uma forma diferente E decorrente disso a gente entendeu que a gente poderia dar esse passo a mais A gente estaria caminhando, saindo de algo conhecido para o desconhecido Porque eu falo isso, conhecido, porque até então a gente fazia toda a nossa compensação via projetos externos Ou seja, eram um, um comprador desses serviços ambientais onde eu não estava fazendo essa construção tecendo junto sim tinha um papel importante como como um grande comprador aqui no, no Brasil mas a gente entendeu que a gente deveria ir além né e a gente não tinha esse caminho pronto né a gente teve que construir tanto é que o, o percurso foi foi longo né a gente começou as primeiras conversas com Reca sobre essa iniciativa e a construção das parcerias em 2013. O primeiro pagamento ocorreu em junho do ano passado, agora a gente está no segundo monitoramento e é o segundo pagamento que a gente vai pagar. Esse primeiro foi acumulado, a gente entendeu que quando a gente tomou a iniciativa o projeto já estava iniciado. E, e estamos aprendendo, é um grande aprendizado. É, cheio de desafio mas a gente viu que é possível que isso faz todo sentido quando você consegue conectar diferentes estratégias e você consegue também ter uma estratégia de compensação aliada à sua cadeia fornecedora né então a gente vê como uma somatória é algo novo, é algo que a gente busca compartilhar é, esse tanto o descritivo do projeto como a metodologia, eles são públicos, né? Então outras iniciativas que queiram é, fazer esse tipo de, de iniciativa tem um caminho das pedras e a gente está à disposição para trocar, para trazer mais mais parcerias. É, tem um agradecimento especial porque a Natura não não faria isso sozinha de forma alguma. Eu acho que existe desde ali da, da própria confiança, né? Que estabelecida né, do grande tempo que a gente tem com, com RECA e que entendeu a proposta, achou que fez sentido e abraçou esse projeto com a gente. E a gente também tem outros parceiros, né o IDESAN tá com a gente aí desde o início, desde a, quando a gente começou a pensar nos modelos de, de consulta pública e depois usou toda a sua expertise para nos ajudar tecnicamente na construção desse guia. E aí também teve um outras organizações envolvidas que são cruciais para a gente, como a EcoPORÉ, que é uma ONG do próprio estado de rondônia a Ecam, que nos ajudou a traduzir né, toda essa questão de contrato para uma cartilha, num linguajar mais do dia a dia. O próprio URS é, Advogados, que nos ajudou, que vem trabalhando aí, que é o um antigo escritório do Ludovino, a fazer toda a parte contratual em relação a isso, ou seja, criar né, as formalidades de, de como fazer, porque a gente também não tinha modelos prontos pré-estabelecidos e a gente entende que esse modelo né, de formalização de contrato ele é diferente do que a gente havia praticado e a gente usou toda também nossa expertise que a gente tem de trabalhar com esse público para trazer para esse projeto. A própria Cooperagros, né, que é uma cooperativa de filhos de produtores ali da região que se formaram na escola família agrícola e que decidiram não ir para outras, para os grandes centros, decidiram que queria ficar porque eles acreditam que ter uma assistência técnica qualificada na região, ela é importante e eles acreditam que é uma região rica, onde eles querem que as pessoas valorizem as suas áreas, as suas terras, então eles nos ajudaram a fazer todos esses mapeamentos e o Terras né, que é também uma organização muito parceira, então toda aquela simulação que a gente viu de lote, que nos ajuda a fazer todo o controle, foi desenvolvido pelo Terras. Então isso também é muito interessante, porque quando a gente começou, a gente ficou pensando como fazer a gestão disso tudo, né, a importância de se criar um mecanismo, e o Terras trouxe a solução, então também é algo que está aí disponível no mercado. E, e a gente hoje só consegue aqui, né? Tá fazendo esse webinar e tá mostrando os resultados é Porque todo mundo né, acreditou E aí a gente entende que ganha quem coopera mais E a gente espera que com isso a gente instigue as novas cooperações As novas iniciativas para a gente seguir E gostaria de agradecer a todos Aqui segue os nossos contatos, então qualquer dúvida que venha depois, se quer entender melhor para entender como isso replica e a gente poder entender que isso é algo que vai além da questão, aqui na Natura a gente usou como compensação de carbono mas a própria metodologia pode te ajudar a avaliar na sua cadeia, entender o quanto que isso contribui para a conservação ou não ajudar a fazer questão de precificação de preço baseada em performance ambiental então, a gente vê que dela é possível diferentes caminhos e a gente está tá aberto a conversar, a compartilhar, e a críticas e sugestões e está sempre melhorando. E a gente abre então agora, se alguém tiver dúvida e, e quiser compartilhar com a gente, a gente tem uns minutinhos para poder conversar. Alex, será que o Alex quer fazer alguma fala final? Sim. É... Então, acho que o RECA, né, ele é uma, uma, uma associação, foi, foi mostrada ali que ela foi fundada em 89, né? A fundação. Será que a discussão do, do projeto já começou já em 88, né? 89 é que constitui a associação para realmente começar o projeto. Só desculpa, eu já falei antes, a Natura já é uma parceira do RECA de longa data na questão dos óleos vegetais, é né? o nosso principal parceiro e cliente hoje. Né? E agora, depois de uns quatro anos de discussão e planejamento e entendimento, né nós passamos aqui, foram várias oficinas, até todos nós entendemos como é que o um projeto funciona, como é que é a forma de calcular, de medir, então a... a Thalia teve uma paciência tremenda junto com Belécu Coré, depois eu e o Design Pedro, é, Paulo, demais pessoas que passaram por aqui. Então para o Reca hoje é, é mais uma, não ferramenta, mais uma oportunidade da gente de, de fortalecer o Reca, né, o projeto. Então já está consolidado, né? Então já, realmente a gente Conseguiu até, com o um projeto, a gente entrou numa discussão de criação do fundo rotativo, que vem para fortalecer mais ainda as, as famílias, né? então, ter mais garantido que eles não, não, não vão ter que se preocupar com a questão da, da produção, eles vão estar amparado quanto a isso lá na propriedade. Né? A gente vai poder garantir a estrutura boa para receber a produção deles. Então é isso. acho que eu, isso com. Estou falando com a, a, o fundo, o né, fundo carbono, que já a gente já decidiu que parte desse fundo vai compor o nosso, vai fazer parte do fundo rotativo que volta para o produtor, né, com um apoio lá na, na produção dele, na parte social também, claro que vai ter. E a gente espera que a gente consiga cumprir o tanto tá contrato, né, Thalia? Que a gente consiga chegar aos 25 anos e que a gente tenha já uma até lá já vamos ter bem, bem claro, amadurecer mais o projeto está iniciando agora. E a gente construir novos projetos juntos aí, alcançar novas metas aí. Espero que a gente consiga ultrapassar essa meta aí dos 392 hectares até 2020. Né? Então, já conseguimos quase a metade disso né? em três anos. É ao longo de sete anos aí, né? que é o tempo previsto ali. Vamos conseguir ultrapassar isso com certeza. E... É isso, acho que deixar o REC aberta, o REC fica aberto para quem quiser algum, tirar alguma sugestão, alguma dúvida mais, como é que funciona o RECA, toda a parte de organização que, como, e como nós estamos hoje, né, nossa estrutura, nossas indústrias também. Era isso, obrigado, né? obrigado a todo mundo que participou, pôde conhecer um pouco do, do projeto, um pouco do RECA também. E, e agradecer de novo a, a Natura. A, e da Edesam, Ecoporé, pessoal da Terra Maps, né, que é um trabalho bacana para a gente conseguir mapear melhor é, as áreas produtivas, conseguir entender melhor como tá em cada grupo, em cada produtor nosso, o que ele tá planejando para o futuro, para se preparar que também na indústria para receber essa posição. Um abraço para todo mundo. Legal, Alex. Obrigado, todo mundo. Por participar, por participar e nós mantemos contato. Vamos então encerrando o webinar.